Quarto ato, nós queremos muito continuar fazendo essa peça. Não queremos terminar domingo, porque essa peça é uma obra de arte escrita por um poeta em 1933, uma obra de arte que escancara a nossa estrutura colonial, patriarcal, fascista, que nesse momento está concretamente... É, em execução no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas agora com essa intervenção militar, onde a pobreza está criminalizada, porque as pessoas das favelas têm que se cadastrar, elas não podem existir simplesmente. Então essa peça ela é sempre é, ela é sempre muito quente numa hora dessas. Em 67 ela foi assim, ela fez parte do movimento gigantesco de descolonização que foi a Tropicália em várias artes, em 2017, ela criou, ela fez parte, e criou e foi criada e parida com um movimento que foi, sim, teve a sincronia com a Fernanda Montenegro, pedindo um desacovardamento. E também quando os artistas, inspirados por essa fala dela, e os arquitetos, e as pessoas de São Paulo e do mundo, criaram um movimento muito grande pelo Parque do Bixiga, porque, naquele momento da estreia dessa peça, o ano passado, o Condefaat autorizou a construção de torres de 100 andares e mil apartamentos no bairro do Bixiga, que é esse bairro aqui, que é um bairro tombado, que é um bairro que tem muitas culturas, ela tem assim, camadas e camadas, porque foi um Quilombo, vieram os italianos, os nordestinos da construção. É um bairro de muita mistura sempre. Então, ele não, não dá para esse bairro ser pasteurizado por apartamentos e acabar com uma cultura. Isso é muito grave, uma intervenção dessa. Então, essa peça ela é maravilhosa, porque ela, ela dá para a gente, com a paródia, com esse encontro, cada dia dessa semana está sendo um dia. E está sendo maravilhoso, assim, que, a, que vai, a gente vai parindo essas sacações. Então, a gente quer continuar, porque é o que tem para fazer nesse momento, em que tem uma, uma imposição de uma política bélica, fascista mesmo, entendeu? que não vai resolver a situação da segurança do Rio de Janeiro, porque segurança não é só uma questão militar e de polícia, é uma questão de tratar com sacação dessa questão que é o combate ao tráfico de drogas, essa demagogia, entendeu? essa desculpa para matar populações, populações para des... desovar a arma. Pra... Essa guerra ela mata muito mais do que a droga. A droga, porra, há milhares de anos que as pessoas têm contato com outras coisas, têm sacações, os bichos têm também. Os bichos usam drogas e comem... Então, a, o combate a, a, ao tráfico é uma coisa muito mais recente do que a experiência é, cosmo-humana com a própria droga. Então, tem que parar com essa demagogia, tomar uma posição nesse momento, porque não dá para a gente ser a favor de uma política de morte. Como dizem as pessoas da favela, como clamam as pessoas da favela nesse momento, a gente quer intervenção a favor, em direção à vida, porque é, é preciso acabar com essa, esse abismo social de concentração de renda. E essa peça é maravilhosa porque a gente consegue sacar isso junto. Então, queremos continuar aqui, outros teatros do Brasil, quem tiver afim, movimenta, quem puder bancar, banca, quem quiser chamar, chama, mas a gente esquenta esse movimento, porque esse ano está cheio de coisa para interpretar. Merda!